Olá, meu nome é Rita Azevedo, tenho 29 anos, trabalho na Alcoa de Guimarães e sou chefe de departamento. O meu percurso na Alcoa começou em 2015. Candidatei-me para o programa de Trainees quando vi uma vaga disponível no LinkedIn. Vamos ter recebido a chamada e teremos assim, Rita, para tal feedback, sabes qual é que é? Eu disse sim, sei que vou entrar. E aquela sensação é a melhor sensação do mundo. É sentirmos que fazemos parte desta casa e que somos parte desta, desta empresa que nos diz mesmo muito. Comecei o meu percurso no programa Treinis, na altura entrei no, na, na secção de cozinhas, que foi muito próprio, porque foi, é mesmo muito desafiante. Ver é todo um sonho uh, para a casa do cliente, e ver o sorriso na cara dos clientes é espetacular. Em 2015 fui abraçar o projeto uh, de Braga, da da Loja de Braga. Com 23 anos ainda fui abrir uma loja, fui escolher o que é que ia para cada... Centímetro para cada metro, e foi mesmo muito enriquecedor todo esse processo enquanto responsável de secção. Fui convidada para abrir a loja de Guimarães, já aí já fui manager, só eu, e foi muito enriquecedor ver, ver as minhas pessoas crescer, fazer o meu negócio crescer eu própria e é impagável. Aquilo que eu mais gosto nesta empresa é a parte humana. Nós nos preocupamos muito com o processo das nossas pessoas, com o desenvolvimento das nossas pessoas. A outra parte é a experiência cliente. Nós temos um foco tão grande na cultura que nós chamamos de cultura de sim, de satisfação do nosso cliente, que é espetacular ver é aquele livrinho nos olhos quando estamos a ajudar um cliente. Vou abraçar uma nova emissão, vou para um percurso mais cheio, vou ligado ao mercado de soluções, ou seja, voltar estar numa visão mais central e fazer as coisas acontecer em 50 lojas. É uma empresa que corresponde com as nossas ambições e ajuda-nos a crescer e desenvolver. Eu vejo um futuro a longo prazo na Alfa Merlin. As pessoas com mais destaque na empresa são a proximidade, a transparência, o sermos humanos para com o outro, para com os nossos parceiros, para com os nossos clientes. Nós damos autonomia na base da responsabilização às nossas pessoas e isso ajuda muitas pessoas a crescerem e a desenvolverem de forma mais consistente. Os conselhos que eu diria alguém que acabou de entrar na empresa é, é ver, vir cá, conhecer-nos, perceber, se identifica com este ADN muito próprio que nós temos, que basta vamos enriquecer todos se nos identificarmos com a empresa onde nós estamos.